Olá, estamos de volta com o um trabalho em revista para falar sobre governança pública. É ela que possibilita o aumento da eficiência na gestão. Sobre o tema, nós conversamos agora com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que esteve aqui no TRT para ministrar uma palestra sobre o tema. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, uma satisfação estar aqui para falar de um tema tão importantes, que é a procura da eficiência, eficácia, gestão é, no Estado brasileiro. Ministro, eu já começo a nossa entrevista, então, é, te perguntando de uma forma simples, dando um conceito, então, do que é a governança em si. Governança é um conjunto de boas práticas para poder implementar uma política de governo. Eu diria que a governança é a mola mestra para poder é, mudar ou transformar o Brasil. Se nós não, não temos uma boa prática de governança nos Estados, no município, na União, não buscamos eficiência, eficácia, efetividade, sem utilizar as ferramentas da governança, nós vamos escolher agora um presidente da República. Mas se continua governando do mesmo jeito que estamos hoje, que é na base da improvisação, sem um planejamento adequado, sem avaliação de riscos, sem planejamento estratégico, nós é, iremos cometer os mesmos erros que viemos comentando, cometendo nesse longo tempo, de não entregar um bom produto da educação, da infraestrutura, da saúde ou da segurança para a sociedade. Tem que cair a ficha na cabeça do gestor que se ele planejar com antecedência, se ele organizar a governança e utilizar as ferramentas da governança de forma antecipada, nós vamos entregar um melhor produto para o conjunto da sociedade brasileira. Na prática, o Brasil hoje é um estado incompetente. Na prática, o estado brasileiro ele tem sido questionado. Milhões de brasileiros saem às ruas porque não recebem uma segurança adequada, não recebem uma educação adequada e Esse conjunto de boas práticas nós implementamos em 2012 no Tribunal de Constituição da União e agora conseguimos aprovar no final do ano passado um decreto presidencial para o Executivo começar a executar uma política de boa governança baseado nesses princípios de um acordo de cooperação que eu fiz em 2013 é, na comunidade europeia, é, na, em Paris, com a OCDE, para implementar as políticas de boa governança em todo o Brasil. Buscar as boas práticas que tem de melhor no planeta para implementar. Já avançamos muito que saiu esse decreto que orienta de como implementar. E eu fico muito feliz porque aqui o TRT, é do Mato Grosso, tomou a iniciativa de implementar de forma antecipada, inclusive a outras instituições de nível superior. Isso mostra que... Já existe um processo de conscientizações é, em vários pontos do Brasil de que a governança é uma das soluções para o futuro do Brasil. Você pensar a médio e a longo prazo, e não somente em quatro anos, como o PPA né, é, é, define o orçamento da União, já é uma demonstração de que a gente tem que ter um projeto para o Estado brasileiro, não somente um projeto de... É, governos que ficam quatro anos. Precisamos de um projeto de mais longo tempo, de médio e, e longo prazo. Que no caso agora, no decreto presidencial, já está aprovado a entrega de políticas para 12 anos, não somente é, para curto prazo. Pensar mais a longo prazo em relação à questão energética, né? a energia é muito importante. A infraestrutura para transporte, melhorar a competitividade do Estado brasileiro. Se nós não melhorar a competitividade e não aperfeiçoar o Estado, o Brasil está perdendo terreno em nível internacional. Então, a governança é essa busca de boas práticas. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a questão do conceito ou dos conceitos da governança. Quais são? Bem, avaliar e monitorar são as palavras-chave. Né? Para as pessoas entenderem como uma governança familiar, para as pessoas entenderem, nós temos um pai e a mãe que de certa forma é, direciona o filho, ah, tu vai fazer tal curso, eu vou é, avaliar e monitorar teu trabalho, as professoras fazem isso, mas não adianta somente as professoras fazerem isso. É necessário que os pais também estejam permanentemente orientando o filho para entregar uma família com seus filhos um bom resultado para a sociedade. Como fazer isso com 15 milhões de pessoas que o conjunto de funcionários públicos temos entre estados, município e União. É muito difícil, é uma grande indagação de como entregar uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor saúde. Se não tem os princípios de governança, se não tem planejamento de governança de pessoas, se não tem um, uma governança de pessoal, se não treina para as pessoas entender de forma... Se eu não treino adequadamente os funcionários nos hospitais, se eu não treino adequadamente os professores para um amelioramento, um aperfeiçoamento dos alunos, né? então uma boa educação ajuda a entregar um bom produto para a sociedade, que é o resultado de todo o investimento que um estado faz, um município faz, a União faz, então nós criamos no Tribunal de Constituição da União, eu comecei com essa tese em 2012 para implantar a governança no Brasil, primeiro implantamos no Tribunal de Constituição da União e agora estamos implementando em todo o conjunto do Brasil, saiu um decreto e tal. Então, o governança é, é ter essa, essa capacidade de direcionar, avaliar e monitorar, como faz um pai. O governador tem que fazer, a presidente, no momento que a pessoa não, não passa mais a confiança no direcionamento, perdeu a credibilidade, as pessoas param, param de acreditar e param de investir no país. Por que tanto desemprego no Brasil? Porque os próprios brasileiros não estão acreditando no Brasil, porque não existe um bom direcionamento. E não existem os princípios de avaliar e monitorar no conjunto do Estado brasileiro. Quando não há essa governança, realmente os problemas começam a aparecer, seja na saúde, na educação. Quando não existe governança, entra em colapso o Estado. Foi o que aconteceu com o Brasil. As contas da República, por exemplo, os gastos superiores que pode é, gastar. A Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece que tu não pode gastar mais do que arrecada. Isso tanto no Estado, no município e União. Como cidadão também, ou seja, se ele ganha 5, ele não pode gastar 10. Se ele ganha 10, não pode gastar 20 mil. Ou seja, é necessário entender que a governança dá condições de a gente começar uma estrada e ter o dinheiro para os próximos 8 anos, 12 anos, tem que ter um projeto de estabilidade da manutenção dessa estrada ou da saúde, ter um posto de saúde, como nós fizemos milhares de postos de saúde das UPAs e não entregamos as UPAs porque o governo não fez a avaliação de risco que não tinha o dinheiro suficiente para abrir UPAs e depois pagar os funcionários. Ou seja, o Estado mesmo cometeu o equívoco, veja, dentro do Estado brasileiro, de abrir unidade de saúde e não ter dinheiro para terminar as obras ou milhares de creches que foram projetadas e não terminar Isso é jogar dinheiro que o cidadão paga na sarjeta. E nós temos milhares de casos. Aqui mesmo, no Mato Grosso, o VLT iniciado e não terminado, tem mais de 2.800 obras inacabadas em todo o Brasil. Ou seja, falta de organização, falta de governança, falta de planejamento. Alguém faz algum projeto para quatro anos, mas não projeta a sequência, ou a continuidade da obra, aí o dinheiro público, que é de todos, foi mal aplicado. O conjunto da sociedade do Mato Grosso está sendo prejudicado porque não, o VLT foi feito, está lá parado, as, a, os trens não estão sendo utilizados, a sociedade não está utilizada, mas não teve uma avaliação de risco. Então, a avaliação de risco é um dos mecanismos da governança. Planejamento estratégico, pensar médio e longo prazo. Então avaliar e monitorar isso o tempo todo são palavras-chave para poder definir. Então eu acho que essa iniciativa do TRT de discutir internamente aqui a melhoria da governança para as suas atividades, como o governador deve fazer, é, ou como o presidente da República, ou como um prefeito deve fazer, qual é o planejamento estratégico de é, Lucas Rio Verde, primavera. Esse, essas comunidades.. Primavera do Leste, Lucas do Nivela, eu conheço algumas delas, Sinop, outras, já tem um, um entorno, uma organização bem estruturada. Então são cidades que estão dando certo porque o conjunto da sociedade participa do processo, não deixa a desgovernança instalar pelos prefeitos ou pelos governantes é, que vêm no longo do tempo. Nós temos que fazer a mesma coisa em relação ao governo do Estado, não pode gastar mais do que arrecada, uma coisa simples. Mas se você não cobrar, acaba gastando mais e compromete a próxima gestão. Aí a grande questão é saber o seguinte, nós temos condições de manter a estrutura de gastos aqui no Mato Grosso ou lá em São Paulo, ou lá no Rio Grande do Sul, da mesma forma, sem avaliar e monitorar o tempo todo. Sabe que eu, eu vou conseguir o, pagar o aumento que eu dei para os funcionários? Se não consegue, se não foi feita uma avaliação de risco de dar um aumento sem ter uma projeção de arrecadação foi em responsabilidade do secretário da Fazenda, seja aqui do Mato Grosso ou de qualquer parte do Brasil. Então, temos que ter tudo isso presente nos princípios da governança. A governança é esse conjunto de como as pessoas administram o governo. Vinícius, o senhor comentou é, que o Tribunal de Contas da União ele começou com esse projeto da governança em 2012. Eu gostaria que o senhor explicasse o porquê disso e o que, que mudou desde então. Bem... Por que isso? Porque ah, esse relatório das obras inacabadas que nós apresentamos essa semana mostra 2.800 obras inacabadas e prédios abandonados, que nós só ficamos vendo e penalizando a ilegalidade dos atos, que é uma função do tribunal, ver se os atos administrativos dos gestores públicos no Brasil estão tá corretos ou não. Nós só fazemos a conformidade, como vimos fazendo e continuamos fazendo, ver a legalidade dos atos, se a aposentadoria é de A, B ou C está legal ou não, passa tudo pelo Tribunal de Contas da União. Ver a, a, a parte das da, concessões públicas também passa pelo TCU. Nós passamos a querer saber um pouco mais de como é que está funcionando essa máquina burocrática que está dentro da estrutura do Estado, se está entregando um bom produto. Então, passamos a avaliar. A eficiência e eficácia, que é uma das funções do Tribunal de Contas da União, é ver se entrega um bom produto para a sociedade, seja na educação, saúde, em qualquer produto que é executado pela União, nós cabe a verificar se está sendo eficiente, eficaz, mas também cabe a nós ver a legalidade dos atos. Então, na minha gestão como presidente, em 2013, eu propus, ó, vamos ver eficiência e eficácia, não somente a legalidade dos atos. E implementamos esse projeto para transformar o Estado brasileiro mais eficiente, mais competitivo, porque nós competimos globalmente com outras instituições. E aí eu comecei esse projeto com a equipe do Tribunal, implantamos no TCU e agora estamos implantando em todo o Brasil. Saiu um decreto presidencial com a lei da governança para toda a nação brasileira. Então eu acho que foi um grande avanço. Temos muito que avançar, mas eu fico feliz de sentir que o TRT daqui de, do Mato Grosso tomou a iniciativa de nos convidar para implementar imediatamente. Então está sendo implementado lá em Brasília, mas já tem instituições é, mais conscientes, como é o caso de vocês, que já estão implementando e pedindo para implementar a avaliação de riscos na tomada das decisões de vocês, seja administrativa, seja em outras áreas. E isso tinha que ser em todo o Brasil, porque um prefeito ele avaliar bem o, antes de tomar uma decisão, ou a Petrobras, que toma decisões de bilhões, é, ou tomou, e praticamente, por ter tomado decisões erradas, praticamente o Brasil quebrou. Né? Fazer quatro refinarias ao mesmo tempo nos deu um prejuízo de bilhões de reais. E assim nós estamos vendo no Brasil erros inumeráveis de obras que não terminam, iniciam, acabam. Ministro, para a gente finalizar então, é, existe uma fiscalização em cima dessa questão da governança e também as pessoas. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, por exemplo? Sim, o tribunal está aberto, ele recebe é, inclusive denúncia anônima, se as pessoas não quiserem aparecer. Olha, não está sendo entregue a merenda na escola é, ou não está sendo é, colocado uma boa saúde, uma boa educação, à disposição da sociedade está falhando. Pode fazer uma coisa específica, como pode falar da governança de forma geral. Qual o caminho, então? O caminho, é nós temos um, um através do Tribunal de Constituição da União, o contato, podem procurar em nossa página e fazer as, as denúncias do tcu.gov.br Ok. Ministro, eu agradeço muito a sua participação aqui no trabalho em revista e até a próxima. Obrigado.